Opa, tudo bom? Estou de volta. Hoje eu não vou falar sobre nenhum programa de computação gráfica, né, de design específico. Eu vou tentar ajudar esse povo todo aí, essa galera que está tendo problema com vírus no Facebook. O pessoal é, costuma chamar de vírus no Facebook. Então, o problema de hoje é para resolver o problema do Facebook. Então, vou dar para vocês o um exemplo do, do que eu estou falando para ver se já aconteceu contigo para mim já, já aconteceu mas vamos lá então esse aqui é um dos exemplos que eu ca consegui capturar então aquela mensagem daqui de luto né? a pessoa dizendo uma pena ter acontecido com ele aí vem uma um endereço reduzido e no final o nome de uma pessoa importante com a tralha como se fosse um link de Twitter ou coisa do tipo já vi com o Neymar já vi com o Silvio Santos já vi com um monte de, de gente famosa então, já fique sabendo de agora. Isso é falso. E por que, que ele vem com essa URL reduzida? Porque com a URL reduzida, a URL reduzida você não tem como descobrir de cara para onde esse endereço vai te encaminhar. Então, você é obrigatoriamente, tem que clicar nessa, nesse endereço para ele te levar para outro endereço. E nesse outro endereço, que a é vez de abrir o que você acha né, que deveria ser, no caso, nesse caso aqui, nesse exemplo, o Luto do Neymar, na verdade, é uma uma besteira que alguém fez, e ele fica publicando isso no seu Facebook, nos grupos, no seu perfil na sua, no seu mural, e é um saco isso. Outro exemplo também que apareceu há pouco tempo foi esse da, dessa menina, tem aquela calça riada, que também não é porcaria nenhuma isso, também é, é o mesmo esquema. Tá? É uma imagem fingindo que é de alguma notícia, de algum lugar importante, e no final ali tem um link e o próprio, o próprio, a foto também te leva para um link que não é nada. Como resolver isso? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu recomendo que você pegue um programinha. Ou dois programinhas, o quanto você achar melhor. Um deles é o SpyBot. Então esse aqui é o SpyBot, é a página do SpyBot. Eu vou deixar vocês já com o endereço aqui no rodapé então quando você entrar no site do Spybot você vai em download esses sites costumam ser em inglês e aqui embaixo do usuário doméstico que ele chama tem a opção aqui gratuita então você clica na opção gratuita ele vai te levar para outra página e eu não recomendo usar aqui esses links principais porque eles podem ter propaganda, coisa do tipo esses aqui de baixo ó, são do próprio da própria empresa, você pode comparar pelo endereço, só na própria empresa e clicando aqui ele vai fazer o download para você esse programa Spybot ele procura justamente esse tipo de malware que a gente chama, né, esse tipo de ameaça ao seu computador que faz esse tipo de brincadeira outro programinha também oficial da microsoft nesse caso é o Windows Defender que é, para quem tem Windows 7 de modo geral ele já dá como sugestão instalar e você pode tentar usar no seu computador também no meu nunca detectou nada pelo menos eu nunca percebi nada sobre, sobre ele mas sim, é mais uma opção que você tem e é oficial e gratuito porque não usar por acaso só também está aqui o endereço aqui embaixo se você quando abrir essa página ela não vier em português só que aqui na opção de alterar o idioma e botar em português brasil baixar e instalar no seu computador uma opção que eu gostei muito que eu achei bem interessante, que eu descobri também não tem muito tempo, né? só deixei um tempinho para ver se ele realmente detectava alguma coisa, e como ele se comportava, chama esse MyPageKeeper. Então quando você entra também no site deles, ponto, ponto org, também é em inglês infelizmente, né? mas é fácil de usar, não tem muito mistério, ele vai entrar já direto no aplicativo do Facebook, não tem problema, é assim mesmo. Então ele vai te dar a opção aqui de adicionar o Page Keeper no, no, no, seu, no seu perfil do Facebook e automaticamente ele vai começar a detectar esse tipo de ameaça. E o que, que ele faz? Ele tanto manda o contato, né, ele tanto elimina esse contato, esconde esse contato da tua, da tua timeline, como ele também te manda um e-mail em relatório. Então aqui no caso, ó, eu recebi duas ameaças no meu Facebook ele me mandou um e-mail para cada uma delas. Isso assim, logo assim que eu instalei ele. Depois disso, então no e-mail né, que ele te manda o relatório, ele te diz quem, manda, quem ameaçou. Então você pode, é bom que você pode até avisar a pessoa né, que está com, tá com esse problema. E depois você passa esse vídeo para ela e ajuda ela a fazer o mesmo procedimento que você. E vai dizer aqui embaixo qual foi o link que ela, ela, que ela teve essa ameaça. Então vamos voltar aqui no Facebook, que eu vou mostrar então agora como confirmar essas opções no Facebook. Então eu estou no Facebook aqui já, aqui nessa pequena engrenagemzinha que tem nele, tem a opção aqui de baixo, ó, configurações de privacidade. Entrando em configurações de privacidade, você tem todas as configurações necessárias para saber quem vai fazer o que no seu Facebook, o que, dependendo do que você fizer, quem vai ver ou não. Mas o que importa para mim agora aqui é essa aba de aplicativos. Então dentro de aplicativos, você tem todos os aplicativos que você uma vez já habilitou no seu Facebook. Eu tenho alguns aqui, até por causa de páginas que eu administro, e tem aqui ó, o MyPageKeeper, que é aquele, aquele ap, ap, aplicativozinho do Facebook, que te ajuda a eliminar essas ameaças. Então só para confirmar aqui, quando ele postar, né, quando ele detectar alguma ameaça. Eu deixei essa opção aqui de ele, de, de ele mostrar só para mim que ele detectou essa ameaça, até para não ficar atrapalhando também, não ficar poluindo o perfil das outras pessoas. E ele vai também aqui, ó essa opção também é o principal dele, que é acessar as publicações do meu feed de notícias, ou seja, no meu mural. E só com essa opção ele vai conseguir ver o que tem de ameaça rolando. Basicamente é isso, eu não preciso fazer mais nada, só deixar rolar que ele vai detectar para você, e se por acaso você tiver algum problema, ou tiver alguma sugestão, ou alguma dúvida, deixe aquela mensagem nos comentários, e não esqueça de assinar o podcast, né, ou o videocast, ou o canal, para poder ter mais acesso a outros vídeos. É isso aí, e um abraço.